Olá a todos, eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais uns dias de bricolagem. Desde a passada de sexta-feira e até ao dia de hoje, domingo, temos tido animações de workshops, bricolas, demonstrações de produtos, Repair Café, o motivo pelo qual estamos aqui hoje, mas já lá vamos, e também temos momentos intimistas com a Ana Moraes Casulo, Joana Laranjeira Oda Joana, a Joana Bianchi e a Catarina Braz, design por acaso. Para hoje, como eu dizia, temos um Repair Café, uma novidade nos dias de bricolage, com o tema Repara a Minha Cadeira é Estragada. Em representação do Repair Café Lisboa, temos o Rafael. Olá Rafael, Olá. bom dia. Obrigado por has aceito o nosso convite. Olá. Peço que nos apresentes quem tu traz este convite. Ok. O Repair Café conta sempre com várias voluntários. Hoje temos aqui o Carlos e temos o Miguel. Sejam bem-vindos. Obrigado. Antes de começarmos, portanto, eu pedi que tu explicaste o que é na realidade do Repair Café, porque é um conceito que ainda não está muito familiarizado com a maior parte das pessoas. Ok, embora nós já tenhamos aberto quase o primeiro Repair Café há quase 4 anos, o conceito foi um conceito que veio da Holanda, foi feito por uma holandesa, e o que é que é o Repair Café? É um sítio onde as pessoas podem juntar, tomar o seu café e ao mesmo tempo conviverem e ensinarem, os voluntários ensinarem a quem tem objetos estragados como os reparar. Portanto, a ideia de, do café vem através da informalidade, um bocadinho. É um conceito descontraído. É, um é? conceito descontraído. Os voluntários não são necessariamente profissionais. Nós temos profissionais, mas também temos voluntários que não são profissionais. E, e hoje, por exemplo, nenhum dos voluntários é profissional. É profissional. Embora eles depois podem contar um bocadinho mais a história deles e uhum. o interesse deles sobre, sobre o assunto. Mas todos eles conseguem sempre transmitir mais do que quem vem trazer o objeto sabe. Uhum. Mas isto é sempre numa ideia base, não é? E entra nessa ideia base, nós não estamos, obviamente, ligados diretamente a uh, uh, esse Repair Café. Os Repair Café apareceram já há mais de 10 anos, como disse, na Holanda, uh, e foram espalhando pelo mundo. Nós, uh, eu e a Lindsay, e o Sani, Fizemos o primeiro em Portugal, em finais de, no verão de 2016, uhum. portanto estamos basicamente com quatro anos e a, a ideia apareceu no Fab Lab Lisboa, que é um espaço que tem muitas pessoas que gostam de uhum. fazer este tipo de coisas, sim, portanto sim. foi fácil começarmos foi lá, fácil, é foi isso. Arranjarmos, logo, arranjarmos logo de início alguns voluntários e depois temos uma rede grande de pessoas que interagem connosco e os Repairs Café também. Ao atrair pessoas interessadas, muitas vezes nós temos pessoas que se voluntariam uh, no dia em que vão lá, uh, num dia que estamos a reparar, eles vêm, gostam do conceito e Mas ficam. Aqui a lógico. ideia base é reparar, não é? É reparar não é e fora. ensinar. É exatamente, exatamente. claro. Reutilizar. Nós assentamos -nos no princípio. De reutilizar. É, reutilizar. Ou seja, nós estamos ligados à economia circular portugal, ou Circular Economy Portugal. E a ideia é uh, fazermos um dos três R, já economia re reciclar, circular. assenta sobre isso mesmo. É? É, a economia circular. Basicamente é uma economia que se assenta nos três Rs e os três R são uh, reciclar, uh, reutilizar e reparar. Nós estamos uhum. aqui por esse R recuperar e às vezes também fazemos reutilizar. Às vezes alguns objetos acabam por não ser usados ou estão tão destruídos, nós utilizamos depois para reutilizamos em reparações, noutras reparações. Ontem, por exemplo, foi o caso. Hoje não vai ser exatamente esse, vamos reparar uma cadeira, que nós vamos fazer aqui um bocadinho de roleplay, ou seja, geralmente, num Repair Café, nós temos o voluntário reparador e temos a pessoa que traz o objeto. Ambos são, ambos são voluntários, mas na realidade o Miguel vai fazer o papel de trazer uma cadeira, que se estragou, uhum. e o Carlos vai fazer o papel de ensinar ou de estar a ajudar a, a repará-la, porque o conceito do Repair Café é nós não reparamos sem a interação de quem a trouxe. Nós vamos passar o conhecimento, vamos ensinar como é que okay. se repara. Esse é o seu objetivo. Uhum. Descontraído. Também temos, temos voluntários também voluntariam o café. Dão o café, okay. dão umas bolachinhas... Olha, aproveita deixa, já que falamos em café, pedi a nossa produção quando nos ah, é? Obrigado. um café, já que é um café okay. de café. Peço que por questões de segurança tiram o vosso café. Ok. Este é o meu, penso eu. Queria entrar um cafezinho? Café é. Repará, é um café reparado, É um café reparado. Ok, se calhar... Briga. E... Ok, então, Miguel, se calhar faz uma introdução, o que é que se passa aí com esta cadeira? Bom, é uma cadeira que já levou alguma reparação, uh, no entanto, está a ceder ainda nesta zona, uh, em que já foi colada, portanto, acho que a ideia seria uh, retirar a cola ainda existente e que tem que ser removida, Hum, e voltar a, a colar a peça principal, que será esta, e as peças mais secundárias, mas de, do puzzle, que são alguns bocadinhos que surgiram também, quando esta se partiu da última vez. Então tudo se aproveita. Tudo, Sim, se, aproveita tudo se aproveita para o acabamento ficar perfeito. Claro. Ou quase. <risos> tá Pronto, o que nós vamos tentar fazer, hum, no fundo, é uh, criar um... um um giga, ou um sistema para fixar todas as peças, uh, vamos tentar utilizar uma, te uma técnica uh, muito pouco invasiva, usando uhum. muito cola de madeira, e de forma a tornar as coisas uh, quase como transparentes, que, como num sequer se consiga ver que houve uma reparação. Um, Existem alguns passos a fazer, tal como o Miguel disse, vamos ter que retirar a uh, A cola. <risos> <A> Olha, <risos> para isto preciso, manteiga. Ou <risos> <risos> Uh, e vamos tentar tirar aqui uh, a meu parte da cola. Vamos ver se todas as peças se encaixam. Em alguns casos temos que fabricar a peça. Neste caso não vamos fazer isso porque temos as peças todas não se perdeu nada. Uh, vamos tentar dar Portanto, alguma o objetivo exigir. é mesmo é não uh, as outras soluções, não é? É aproveitar aquilo que. Sim, podemos. sim, sim, sim. Uh, quando quando está uh, quando já não se consegue reparar temos que fazer uma peça nova. Uhum. So, uh, Uh, só que neste momento, temos as peças todas, conseguimos tentar reparar, vamos conseguir fazer isso. Um, o que se passa com, com estas coisas é que a cola é uma cola que demora bastante tempo a colar, portanto, temos que garantir, primeiro, que está tudo bem feito, que está tudo bem limpinho, e depois mostrar como é que se coloca a cola e como é que se faz a reparação. Adicionalmente, vamos tentar, também tentar, se calhar, fazer algum, algum, alguma renovação, ela tem um verniz, um acabamento que já, está, já levou algum tempo, já tem algum uhum. tempo, já temos algum verniz que já está queimado pelo sol e vamos aplicar um produto que é esse renovador, que é este que está aqui, que basicamente vai dar, vai devolver algum brilho à cadeira. e não Vai dar um aspecto novo na, à cadeira. Sim, sim, sim. Uhum. Portanto, tradicionalmente o renovador fazia-se com, com o petróleo branco, uma mistura de petróleo branco com, com outro material, mas neste momento já temos estas soluções, que já sim, está tudo hoje preparado. Hoje em dia são bem mais práticas. É muito mais prático, sim, e uh, vamos mostrar como é que fazemos, utilizando uh, exatamente a palha de aço para preparar a aplicação. Uhum. Uh, o que é que... Pronto, e basicamente Bom. é isso. E qualquer, uh, qualquer peça que a pessoa tenha em casa pode ser reparada, não é? Não tem necessariamente ser um objeto em madeira, pode ser qualquer coisa que nós tínhamos em casa. Sim, sim, sim. Um, eu, um, eu quando uh, o engraçado. Pois depende é que, também do grau de dificuldade. É? é, é. Depende do grau de dificuldade e depois de se vale a pena ou não. Uh, só tem que avaliar conforme vai tentando, mas acho que tentar é o mínimo. Se não tentarmos, quer dizer, claro. não, não é garantido, não é? Eu, claro. que eu queria sentando o Carlos no Ripper Café até repara mais objetos de eletrónica do que cadeiras, mas o Carlos fez um fez um curso e continua muito interessado na marcenaria e, enfim, sabe-me bastantes técnicas de marcenaria, então entrou-se também a outra parte do Repair Café. Porque no Repair Café nós reparamos desde brinquedos, a roupa, um, eletrodomésticos e, e obviamente também a, a, a objetos de carpintaria e de marcenaria. Portanto, o Carlos, no fundo, faz uma transição de, de quase da parte eletrónica. O Miguel então, também é multifunções, o Miguel também faz um Hyper pouco Carfé, de tudo. Né? É reparada no Repair é. Café. É. Okay. É esses não sejam coisas muito grandes, frigoríficos, máquinas de lavar, essas não são muito grandes, mas são coisas mais pequenas, exatamente. Sim, então que, o que acontece realmente é que isto acaba por se tornar um bichinho e as pessoas percebem que podem reparar. E eu próprio tenho um aspirador que já serviu uma série de vezes, mas que não, já tentei até inclusive dizer, não, pronto, já chega, mas não, a minha mulher diz-me, tens que reparar. E os meus filhos têm, também dizem têm de reparar, e eu acabo por sempre de reparar. E a verdade é que este aspirador já lá vive há muitos anos. Portanto, <risos> com estas reparações constantes, é, que são normais, mas que se eu não as fizesse já estava no lixo e já não cumpria a economia circular. E tudo isto também nos permite poupar recursos, não é? A ideia é pouparmos recursos. É, cada objeto que não deitamos fora é um objeto novo que não é feito, uhum. não é energia que é feita, não é energia para reciclar. Não há sujidade. Portanto, acabamos muitas vezes mais com os objetos de eletrónica. Uhum. Neste caso, a madeira, enfim, é reciclável, é um objeto sustentável em particular, mas uh, uh, muitas vezes há móveis que não são de madeira, são de, são de plástico uhum. e nós também os colamos e também os arranjamos. Os uh, resíduos portanto, resíduos é, exatamente, também. são só resíduos. Ou seja, a, a ideia, se nós conseguirmos uh, um, recuperá-los e eventualmente, às vezes, reutilizarmos peças de outros que já, por alguma razão, já estão realmente condenados, uh, uh, estamos realmente a cumprir Tem a, é a nossa é bom, missão. ambiental. Então. Exatamente, sim. Sim. evita danos e... Sim, sim, é exatamente o nosso objetivo. Problema. Exatamente. Todos, todos os voluntários têm uma consciência ecológica no Repair uhum. Café. E essa parte um dos atores. O que é uma o ideia base é a... do Repair exatamente. Café, Eu sim. acho que agora se calhar podemos partir para a preparação para e para sim, Exatamente. Vamos ir, vamos hora. Vai explicando, vai Faz fazendo, grande. vais ver um o que café, vai voltar a avisar. bastante Já beijas-te o teu, estás bem. Ah, é já. Vou aproveitar Ok. Eventualmente também podemos mostrar depois que ferramentas é para usar, não é? Eu vou aqui. Sim, okay. um... mas ao mesmo tempo faz usando, se calhar. Também, para ser mais simples, acho que para ser então, dinâmico. Que eu, o que eu sugeria agora, Miguel, era para me ajudar-te aqui também a fazer. A primeira... Temos duas fases: temos uma fase de, de limpeza da cola, uh, depois temos outra fase de estabilização. Uh, e então o que eu começava por pedir. Mas tu podes mostrar assim, para, sim. para a cama? Sim. Eu não sei, se, se, não sei se, consiga, é se é possível ver, mas aqui ainda tem resíduos de cola, que uhum. são estas partes sim, amarelas. Sim, podes mostrar para a cama. Eu e é necessário remover estes resíduos é preciso... de cola, não é? É, é necessário remover estes resíduos de cola. Uh, neste caso, uh, o que eu vou utilizar, ou como o Miguel vai utilizar, é, é uns, um, esta ferramenta que está super afiada. Portanto, uh, antes de tudo, preciso ter cuidado. Tem que ter alguma os... atenção, não é? Mas vamos tentar tirar a cola com o máximo de, de cuidado. Sem estragar a madeira, não é? Sem estragar a madeira. Vocês podem -se um... sentar se quiserem a fazer esse, esse trabalho, se calhar é mais Sim, tem uns bancos faixa. disponíveis, se quiserem utilizar. Geralmente. Sim, Miguel, não se queres sentar aí? Quer, fazer Quero, quero. Fazer... Põe, põe, põe, põe, põe um banquinho, pronto, então vamos aqui por dentro. Em forma mais confortável, assim. Talvez um bocadinho nada para lá. É. Ok. E também se pode usar... Uh, Vens mais para aqui. Não, não, não. O ideal é vocês estarem mais para lá do que para cá. Também se e pode usar... O a... Sim, o XZ. Que é que és... E depois, o que é que vamos fazer? Esta peça que está aqui, que é deste lado... Por acaso esta devia ser o que nós tínhamos de fazer já. Devemos pôr já um bocadinho de cola. Para começar, que... a, secagem. Para seca... começar a secar. Uh, e... Temos que fazer força, portanto a madeira cola com pressão. Pode ter, vou ter uh, cola rápida, não sei se... Sim, sim, isso é sim, ótimo, sim. Esse é ótimo. o um, é que eu costumo usar, dura duas horas a secar, no uhum. mínimo, até como se podemos começar a desapertar. Pronto, um, eu confesso que é um já, já é um que... temos aqui uma... Que fazer uma, para uma reparação, então aqui. depois vamos tentar então, disfarçá-la. Da presa que é preciso estar a um, pelo mesmo. Mas agora, o que eu tentava mas, fazer, neste caso aqui, tinha só mais fazer. Mais era tempo, colocar aqui uma cola tempo. e tentar. Com uma fixar. pedrinha de sal. Para, para ficar, fixar. Sim. Já viste que há aqui uma. Por exemplo, há aqui uma zona que nós não vamos conseguir. Uh, não vamos conseguir reparar com a madeira original. Portanto, o que vamos usar é. Vocês têm aqui uma, um preenchedor, acho eu, que acho que é. Esta pasta para, sim, madeira, para madeira que nós vamos colocar nesta zona e ela acaba por ser como aquelas pastas que se metem nos carros ou mesmo nas paredes, acaba por esconder, depois dá-se a cor se quisermos. Sim. É semelhante a... E tu no fundo estás a está ensinar a um des, ...das paredes, mas aplicado na madeira. Sim, sim. Pronto. então Portanto, Essa reparação, então, vocês não, fazem do ensino de um a ou outro, exato. Pronto, agora tens que pensar também. Temos que pensar na maneira como vamos estabilizar isso. Estas, esta, esta, isto é bom. Estabilizar. É então, entretanto, vou avançando com. Isto com 10 minutos está. que é o melhor estar mesmo a segurar, não é? Porque esta, é sangue, nesta, é? Sim, com este ângulo. Sim, serão melhores. É melhor. é ou ou então criar uma peça aqui e outra prendesse -se por cima, ou seja, o um... problema se é que isto uma tem... superfície arredondada aqui, é, eu é, não ronda, temos maneira de conseguir fixar. Se calhar vens para este lado, então para eu pegar-me neste lado. Ah, agora. Vocês vão trocar? trocar. E eu, se calhar. Nilo, se pôr-te-se um bocadinho mais para lá, para nós movimentarmos um pouco mais. Hum, bem. Eu ponho-te a ponta. Olha aí. Olha, é Assim, acho Nossa, sou... É mais fácil. Uma, questão, uma coisa importante é protegermos. Ontem estávamos a trabalhar com uma ferramenta elétrica, é, é, é um bocadinho mais complicado, mas é, é, em carpintaria também, pessoalmente quando trabalhamos com colas. A cola de madeira não é propriamente uma cola muito agressiva, mas de qualquer maneira é mais simples usarmos umas luzes. Ahm, e de preferência, e luvas é reutilizáveis, esta, estas não são reutilizáveis, mas há, há, há luvas que são reutilizáveis uh, e de preferência, uh, para determinados trabalhos, é preferível usá luz é, Este não é necessário, mas são estás de segurança, para o Miguel posição. não ficar com a cola nas mãos, é mais fácil assim. Ah, claro. é posição, certo. Sim, sim, sim. Pronto, primeiro, Miguel, podes dizer, verificaste o que é que estiveste a ver, verificaste completamente ver, se batia certo, não é? Se estava, se estava do lado certo, muitas vezes a gente engana-se e põe a cola do lado errado e não é somado a colar. Uh, ver alguma impureza que possa existir ou, ou algareia, alguma serradura ou isso tentar limpar para a cola fixar bem e avançar para isso, para a reparação. E as pessoas quando se enviam ao café levam qualquer tipo de, de objeto? Para... É assim, para não a... não. como é que funciona o repercafé? Nós como... Ao início não, não sequer tínhamos marcações. Bem, agora por causa do Covid isto está é um bocadinho diferente. Mas, uh, ah, funciona uh, com o sistema de marcação. Uh, funcionamos porque já tem, pelo menos o, o, o, o que realizamos em, em Lisboa, uh, já fazemos por marcação, porque temos fazendo fazer um filtro. Uh, é, chegaram é um aspecto positivo, então. É um aspecto positivo, sim. sim. Não, nós temos muitas pessoas a quererem e reparar. E agora é, é, é, ficamos mais organizados, temos um formulário que as pessoas preenchem, dizem qual é que é o objeto que vão trazer. Nós depois fazemos um mate. Entre os voluntários que temos para essa sessão e dos objetos, porque, por exemplo, pode haver muitas reparações, por exemplo, de carpintaria. E só temos, por exemplo, o Miguel e o Mário. E o Carlos, o que é que acontece? Não vamos conseguir reparar tantas coisas. Não é? Portanto, imagina seis ou sete pessoas a, a trazerem cadeiras, mas não é possível? Temos muitos voluntários, mas por, por exemplo, mas por exemplo, de carpintaria temos menos. Temos menos voluntários de carpintaria ah, do que temos de eletrónico. É, é. Por, Eu, setores, por setores, por assim, setores, exatamente. Há uns que são versáteis, não é? Uhum. Tanto o um, um, um, um, Miguel como o Carlos fazem as duas coisas. Ou seja, se houver uma cadeira ou qualquer coisa, vão ser eles a reparar isto. Porque depois há outros que não sabem, não percebem nada disto. Mas por vezes, se calhar, chegam direcionados para um setor e depois não, não, acabam sim, por ficar para o outro. Sim, sim. Aliás, há, há muitas pessoas que vão reparar as coisas e depois ficam voluntárias. Gostaram tanto, Sim, começam está... a procurar, dizem, ah, para o próximo posso vir como voluntário, podes, podes, quer dizer, juntam um voluntário, aprendes mais um bocadinho. Exatamente, exatamente. Portanto, nós temos pessoas que naturalmente se propõem como voluntários, mandam um e-mail, nós temos mesmo um formulário para quem se quer eh, candidatar a voluntário. Uhum. Uh, geralmente a obrigação é vir uma vez por mês a um evento, basicamente uhum. é isso. Uh, e nós perguntamos se eles estão disponíveis e o que é que sabem. Vem fazer um teste um dos repairs café, uh, nós não vamos pôr muita coisa nesse, nesse primeiro uhum. evento, só para podes estarmos, não é? Uh, se correr bem, perfeito, passou a ser um voluntário do Repair Café. Hora de está sempre a pé, a não, não, não, não, não. Nós fazemos um evento tá, porque... mensal. Mas podes tirar também um bocadinho de água. Podemos se calhar. Sim, sim. É? Uh... Tá, tá, tá. Tão, tão... Água, não, não, não, não. Isto era para, era para limpar aqui. Tá, não, não, não, está tá, tá, tá, tá, perfeito. Exato. Não isso para reparar Mas Exatamente. Em relação ao horário. É assim, o Repair Café funciona, é um evento mensal, ou seja, os voluntários são voluntários. Okay, todos claro. trabalham, ou quase todos, nem todos, mas pronto. Um, e geralmente fazemos ao fim de semana. A ideia é fazermos um sábado, uma vez por mês. Às vezes temos pequenos eventos, somos convidados para ir, fazemos os chamados mini repair cafés. Sim. Por exemplo, isto é um mini era para ser um mini Repair café agora por causa do covid estamos a fazer uma uma sessão mais pequenina ainda não é uma uma sessão streaming mas um, temos uh, muitos convites para irmos demonstrar a ideia uh, a outros sítios. se nós sempre possível ali uh, temos disponíveis uh, tentamos ajudar tentamos ir Sim. É um, para criar para o para quem, para é para quem criar o puxinho é, não, é experimento... ou seja, nós realmente começámos em Lisboa mas já começou a haver uns no Porto, já começaram a haver uns no Lentejo e, e, e pronto, a, a ideia é passar este... A, a, a, a, é nós continuarmos outros com, com este espírito, não é? Portanto, problema da, deste. Da reparação... É e que é desse... Mas o, o já está é lá, sim já sim, mas... sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. É um sucesso, eu... então? Não, sim, sim. sim Isto tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso. Uh, mas, pronto, nós temos todos, ou quase todos, como eu estava a dizer, uh, em a, vida pessoal, uh, é? a nossa claro. vida pessoal e claro. nem toda a gente tem um sábado disponível para... Uh, para isto, uma tarde de sábado nós geralmente fazemos Pronto, é tarde isso. Pronto, é, é um isso. sábado então? É, geralmente é os sábados à tarde. Hum, não temos exatamente sábado fixo, hum, mas geralmente é uma vez por mês. Hum, agora vamos a ver como é que vamos retomar. É que... Uh, fizemos agora um eu mínimo, digo, mínimo que as mini edição. sabem qual é que é o sábado? Ah, Sim. Exatamente, Sim. como Porque. é que sabem? O ideal é chegarem à nossa página do Facebook, temos um, uma página que é o Café Lisboa. O trabalho, não é? É, exatamente, onde então, nós publicamos os, os nossos eventos. Este evento é um. Um evento do, do Lucroix, é, mas nós vamos seja, depois uh, pôr lá os links, claro, sim. o que é que vamos fazendo. Sim. Mas os eventos sim. maiores, nós normalmente okay. como okay. sempre aqueles em que as é pessoas podem inscrever, são sempre aqui. publicados uh, no Facebook. Portanto, a as pessoas se seguirem, se, no okay. nos seguirem. Ah, são avisados que é vai uma ser uma a ainda. próxima <risos> E depois, ah, quando, quando é anunciado o evento, um, temos lá um não, link, está... ficha de inscrição, tanto para quem, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu para quem se quer candidatar call... para voluntariado como quem, com quem quer levar, fazer... levar trazer um objeto para ser reparado. Portanto, temos esses dois formulários, mas geralmente mais preenchida de quem quer trazer uma coisa para reparar. A vossa página também já foi anunciada no... Ah, perfeito. Na nossa página do Home Ok, muito bem. Pronto, agora eu sou, sou o fogo. E depois a é a que a pessoa, portanto, nesse, ao saber de o um conhecimento de sábado, portanto, Pronto, a pessoa se... depois leva aquilo que pretende reparar. É, é, é, é. Exatamente, a pessoa inscreve-se e aparece Sim. lá. Se não tiver já paga, ah, é uma pré-inscrição. É uma pré-inscrição e depois nós vamos dar. As pessoas inscrevem-se e depois nós dizemos, vamos demorar agora 3 ou 4 dias a confirmar, porque nós temos realmente que encaixar as reparações nos nossos voluntários. Não é? com, com os saberes de cada um, Claro, é? então, é, exatamente. Imaginamos que temos cliente, cliente, voluntários. que a Qual pessoa lembra? leva para que a um voluntário para poder reparar. É, é. imagina, por exemplo, temos 5 voluntários, e só temos um, um voluntário de costura, ou uma voluntária de costura. E aparecem lá 10 peças de costura. Nós vamos ter que dizer, por ordem, os últimos em escrever, vamos dizer, olha, bem, não, penso que não vamos conseguir, se quiserem aparecer, apareçam, mas ficam sempre como suplentes. Pronto, porque uh, cada slot, ou cada. Uh, geralmente o Repé-Café demora 3 horas e basicamente cada voluntário 3 tem 3 reparações. Exatamente. Okay. Mas, por exemplo, às, às vezes a costura é mais rápida. Mas acontecem várias reparações em simultâneo. Sim, sim, sim. Não. Por exemplo, o exemplo tudo este da de costura ou por exemplo. Não, não, numa, se tivermos 15 cadeira... voluntários são 15 reparações em simultâneo. Uhum. Uh, e depois uh, mais outras 15 e mais outras 15. Portanto, uma sessão com 15 voluntários tem 45 reparações. Quer dizer, podem, algumas a não podem ser. Então, uma sessão de 3 horas dá para 15 voluntários. Sim, sim. Uh, dava. Agora, com as restrições uh, de, de, de espaço, vamos fazer apenas uma pequena, pequenas mini invenções, até isto voltar. Mas o, o normal era entre termos entre 12 e 15 minutos para cada sessão. Ok. Vamos então... Portanto, o que é que vocês estão mesmo a fazer? Lá. Estamos a preparar. Uh, as peças estavam soltas. Isto é uma cola rápida, não é? Portanto, vocês estão aqui a... Vamos é, sim, a estamos... fazer a pressão durante um bocadinho para depois as podemos largar, não é? Sim. É, quando.. às vezes fazemos aqui umas.. como é que eu ia dizer? A cola de madeira deve ser usada. Madeira deve ser colada só com cola de madeira. Mas às vezes temos que fazer aqui alguma batota. Então usamos a uma cola alternativa. alternativa só para fixar as coisas lá no sítio. Usamos, usamos? É Supercolateiro, cianocrilato. Ah, é cianocrilato é em coisas pequeninas, não é? Para coisas pequeninas, para, para pequenas peças, onde também é muito difícil se a madeira, às vezes utilizamos isso. O problema dessa, dessa cola é que seca a madeira e fica ali com, com, com algum um branco. Não tem que ser a é complicado. Sim. Esta cola é, é transparente. Portanto, quando ela seca, ela fica transparente e depois hum, é fácil de trabalhá-la. É fácil remover também. Um o que é o que se contando. importante é que fique transparente, não é? é o importante é que fique, é que nem sequer se é veja. Desaparece, Sim. não é? Desaparece, Esta cola uh, fica mesmo, desaparece completamente e eu posso trabalhar facilmente. Uh, e raspa-se. Então, tens que continuar. Sim. Era a é. luva, você fica a é luva lá. <risos> E aí, e aí, desse lado, podes só explicar, é que tens os dois sistemas diferentes, não é? Tens é, aqui duas abordagens, olha o que os óculos, se calhar me a pôres ao lado. Não, está hum, bom assim. É, é para mostrar para a câmara se calhar, tens que tombar um bocadinho. Sim, esta, esta um madeira que atombar, clássica, cara. esta cadeira clássica, hum, tem esta, estas costas todas uh, empinadas ou oh, gordas. Curvas, não é? Sim, curvas. O desafio desta cadeira, neste caso, é mesmo isso: é, que, é colar temos... uma coisa que tipo, torta, mas direita. Torque colar mas direito direita. uma coisa torta. Sim. <risos> Portanto, o que nós vamos uh, fazer, e um, eu nunca sei exatamente qual é a solução que vou utilizar até utilizar. Isto, no fundo, cada reparação é um desafio, não Cada reparação é um desafio, sim. O Repair Café, para mim, também não é só, é, não é só ensinar aos outros, também é um divertimento, ficar claro. por uh, me divertir a fazer estas coisas uh, e a me na mente. Nós vamos tentar criar aqui um JIC um ou uma, uma, uma coisa para segurar as duas peças e para poder fazer força. Uh, eu tenho Tem umas madeirinhas. Portanto, tipicamente quando um segura utiliza-se coisas deste género. Portanto, são, são grampos que permitem manter força e pelo menos este é o meu objetivo, é tentar conseguir fazer força com, com estes grampos. Mas se não conseguir. Vou utilizar uma série de.. Olha, já de agora aproveito para perguntar, os materiais e as ferramentas vocês têm disponíveis ou é a própria pessoa que quer ver o objeto reparado que leva? Nós temos disponíveis, sim. Uhum. Uh, porque há ferramentas que com o cliente, vamos dizer assim, a pessoa que vai lá não sabe o que precisa. E nós próprios também uh, temos ferramentas que, que nós gostamos de utilizar com, com mais uhum. com nude, portanto com, com mais.. Uh, fechamos a ela, sim. Claro. Mas é. por exemplo, é. temos, por uma exemplo há sempre. Mais há sempre é mascarada, é excludente. Muitas vezes nós fazemos o um Repair Café no Baboab Lisboa e, e nós já temos algumas ferramentas lá. Não é? O próprio Repair Café, por exemplo, se for feito noutro sítio, às vezes faltam algumas ferramentas. Portanto, uh, uh, são, são, às vezes temos que as inventar, temos que nos avencilhar com o que temos, mas há sempre. É, é sempre é almojar um bocadinho melhor. Essa também uh, deve ser uma, uma pergunta que, que, que as pessoas colocam quando vão fazer a marcação, não é? Como, como Isto deve ser também uma pergunta que as pessoas colocam quando fazem a sua marcação. Eles geralmente, a ideia que têm é que nós chegamos lá com as coisas e eles ficam totalmente arranjadas. E depois quando chegam nós explicamos, espera vocês vão aprender como é que são as E há uma parte, por exemplo, na, na parte das, da, da carpintaria, vocês vão levar para casa, uh, eventualmente com os só vão nos deixar aqui. Só vem, só vem levantar no outro dia, porque Já demorar aconteceu o contrário, dia. agora o inverso da, da situação. Já aconteceu vai alguma coisa que não seja capaz de... de já, já aconteceu, já aconteceu. Um, em, em carpintaria não é tanto o caso, uhum. quase sempre conseguimos Sim, reparar, ao menos seja completamente infinito, um pásico total, e vai demorar dias a reparar. Um, mas, por exemplo, mais na parte de eletrodoméstica, às vezes, há, há coisas que têm, por exemplo, um motor totalmente queimado, boas São situações mais mas específicas. São, são, são muito específicas, aí nós dizemos, bem, se quiser trocar o motor, pode trocá-lo, faz desta maneira, mas uh, uh, a reparação já tem. De qualquer já, já formas há sempre um aconselhamento para possa não, não, não, sempre, sempre. Essa parte sempre procuramos sempre. E, e da parte do voluntário há sempre uma, uma parte pedagógica. fundo, sempre, sempre explicar como é que é a melhor maneira de, de passar uhum. aquilo, ou onde arranjar os, uh, uh, uh, as peças, ou onde arranjar as ferramentas. E muitas vezes as pessoas vão lá uh, reparar uma cadeira, mas depois uh, elas têm mais duas em casa. E a ideia é elas conseguirem reparar estão em casa saber ter a mínima ferramenteca em casa, o que é que é preciso, se é preciso um furmão, se é preciso grampos, o que é que eles precisam. Um, muitas vezes o voluntário diz o que é que é preciso, o material mínimo, por exemplo, hoje o Carlos estava a mostrar aqui um fornecedor de madeira. Em princípio não tem isto, mas pode chegar a um espaço como, como este onde estamos hoje e Sim, arranjar é claro. isto. Não é? Pode também fazer não, umas misturas, é? como o Carlos estava a dizer, que é mais específico de, de, de, de marceneiro Mas hoje em dia já há soluções como colas, vernizes, ceras, que poupam muito o trabalho neste momento eu penso que o está a fazer uma, uma remoção mecânica, nós podemos fazer dois tipos de remoção de materiais, a mecânica e a enfim, química, não é? ou a, dissolventes, não é? Um, o ideal é nós conseguirmos mecanicamente tirar as coisas, ou seja, não estarmos a usar novamente produtos que às vezes são um bocado agressivos para a natureza. Uhum. Um, cá está, a questão Exatamente, ambiental. novamente a questão ambiental, não é? Um, quanto, quanto menos usar, melhor, porque é esse o processo antigo, não é? Muitas vezes... Sobre as próprias madeiras são utilizados uh, imaginemos, pinturas que elas sim, utilizam, já têm, requerem não, não sim. tirar sim. mecanicamente, sim. mas tem que realmente termos um solvente ou qualquer coisa assim. Portanto, nós tentamos, mas não são perfeitos. Portanto, esse cuidado. Sim, sim, sim. Procuramos sempre, de alguma maneira, um, conseguirmos uh, uh, fazer isto da melhor, de melhor maneira, da maneira mais sustentável. Esta importa, cadeira... Eu acho que importa também dizer que o que nós fazemos aqui são... Coisas que nós conseguimos fazer no dia a dia. Mas, Exatamente. É, há coisas é, que convém ir a um profissional é, para fazer. Portanto, é, coisas mais. em que temos uma cadeira que está. em que a palhinha está estragada, por, por exemplo. A palhinha eu não consigo reparar e, e não acredito que haja muita gente que o consiga Exatamente. fazer. Sim, aí, aí já sem é uma ter... situação mais específica. Né? Exatamente. Portanto, aí deve-se mesmo procurar um profissional. É, que irá fazer um trabalho em é, muito, muito melhores condições do que nós. E o que nós estamos aqui a fazer realmente é prolongar a vida do, dos produtos, uhum. é, mas não é uma solução, se calhar, com profissional é, Maria. Como, se calhar um profissional dizia não, não vamos colar, vamos fazer uma peça mal. E até sim. muito provavelmente a peça que é reparada pode voltar a ser reparada, não é? Sim, sim, sim, sim, sim. Exatamente. É normal isso acontecer o só tenta reparar até os limites das suas capacidades, mas se não conseguir, eu aconselho a ir procurar um profissional, porque nós não hum. estamos aqui a tentar tirar o trabalho claro, dessas claro, pessoas. Sim. Nós estamos simplesmente a dizer, é, antes de estar fora, pense no que é que... Claro. É, reparar. Exatamente. Exatamente. Isso é, é, é, é também é, comum, é, dando assim um exemplo muito absurdo, Apareceu-nos apareceu uma vez uma televisão exato, com um ecrã para Nós não vamos poder colar o ecrã, não é? E não temos lá ecrãs para substituição. E realmente nós, desculpa, precisa vir um, um profissional trocar o, o, o ecrã porque nós não reparamos isto. Portanto, há, há, há limites sim, sim, sim, sim, sim. na reparação. Mas também há na substituição. Colheado, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, não um, estava a dizer, por exemplo, esta da palhinha. Não haveria tempo não Repair Café. Embora, curiosamente, o nosso indo no Repair Café. O Carlos ainda não é o nosso voluntário. Nós ensinamos como fazer palhinhas. Um, por acaso, é um coletivo que hoje em dia é. ensina como fazer cair calh... e ele aprendeu connosco. Então um não malta. falta quase nada, está quase tudo. É, é. é portanto, mas pronto, não, não, não é o, o habitual uh, fazermos isso. Miguel, estás a mecanicamente, agora vais, já colaste isso, Exato. lá o que é que estás a fazer. Estou a tentar remover a cola antiga, que está aqui colocada, para abrir um bocadinho de espaço também, para entrar. Uhum. Uh, isto é um encaixe mais fêmea, mas, e portanto, abrir espaço para conseguir fazer o encaixe funcionar melhor e levar com a cola e expor mais a madeira também à cola na Expor a madeira à cola, portanto, no fundo, quanto menos cola tiver, mais vai colar na madeira, não é, é que é o objetivo. É exatamente. E, separar reparar, o, o, o Miguel já tem aqui a peça que ainda está ali com o dedo, que é a peça que esteve a colar, de alguma maneira, portanto, às vezes, isto não, a ordem tem a ver com a lógica. Neste Sim. caso... Hum, para tirar a, a, a cola que está ali, fazer mais sentido se ter este para se perceber como é que, era, como é que a peça vai toda entrar. Okay? Penso que é mais ou menos isso, não é, Miguel? Não acho que não é. Pronto. Carlo, o que é que estás a fazer? Então está lá. Um, enquanto ele está ali a fazer essa parte, estou a passar aqui e um, um estás bocado. Estás a de... aplicar o restaurador, não é? Sim, estou a aplicar o restaurador. Uhum. Um, pronto, eu devia ter mostrado antes e depois, mas se calhar era é mais fácil. assim. só <risos> para é. Exato. Ah, até podes pôr vertical se quiseres, ou tombada, eventualmente a 45 graus. Okay. Por exemplo, aqui nestas, nestas zonas que estão mais queimadas, eh, estou a utilizar aqui um bocado de palhadaço. palha daço. Estou aqui a colocar um bocadinho de, de restaurador. Essa é quase landaço, não é? É, sim, landaço. Sim, sim. Ou seja, é aquela palha daço que é muito fininha. Sim, mais fina. É, chamamos é. muitas vezes de landaço. Um... E esta zona aqui? Estou simplesmente a passar com a palha de aço. E o que é que acontece quando faz isso? Explica lá. Uh, o verniz que está cá, com este restaurador, acaba por se derreter um bocadinho. Tira a camada que está queimada. Uh, vai devolver o aspecto novo. Vai, vai, vai, vai. Neste caso aqui não está muito mal. portanto, rapidamente se vai notar uma diferença. Que, que, que acho que já é visível entre este e este. Sim, sim, sim. sim Quer dizer, levantar um bocadinho para se ver. Sim, para a câmera, para a câmera. Sim, é a diferença, é claro, é assim. Sim. O hum, um tapalhadaço é, no fundo, para tirar a camada que está queimada. Portanto, vai eliminar a camada de verniz que está por cima e que está, está queimada. E há algumas sujidades que também ficam, às vezes, agarradas. Sim. Às vezes, há hum, coisas vão ficando barradas exatamente. Ó, oh, Carlos, essa cadeira, se calhar, não tem bicho. Às vezes há cadeiras com bicho, se calhar podemos falar sobre isso. Ou não? Sim. É sim. chamada... Uh, carunço. Carunço, sim. É, existem... Quando temos carunço, existem várias formas de o eliminar. Mas aí ah. há a necessidade de fazer o tratamento de carunço Exatamente. Não é? Sim, sim. É, portanto, a, a forma mais, mais correta é pegar na peça e levar para os purgos. Existe um expurgo, por exemplo, aqui em Secaven, se procurarem por e Sacavém, ao, ao encontrar, eles têm câmaras próprias onde se colocam a peça toda lá dentro, que eu fica durante a noite é, numa atmosfera é, que mata tudo o que está lá dentro, todos os bichos, e é aí está resolvido. Então, nesse único processo é eliminado completamente. É. Aí nesse processo é eliminado completamente. Depois da peça estar terminada, podemos dar-lhe um, um tratamento antifungo anti ou para não voltar uh, a ter outra vez? Uhum. Sim. Por outro lado, também há pessoas que uh, podem querer fazer em casa, não, não, não, não querem fazer esta, esta coisa, então podem comprar um, um produto anti então, é é também assim. Sim, sim, nós estamos a vender nossas... um, E uh, colocar uh, na peça em si, em alguns casos. Eu aconselho a utilizar uma seringa com uma agulha para meter uh, o produto, mesmo lá para dentro dos buraquinhos uhum. onde estava o carunso. Como é que se vê que uma peça tem carunço? Normalmente o mais, um, mais usual é que começa-se a ver um pozinho no chão que é o caruncho que está a, a, a, ver, a está a tirar a madeira e realmente cria-se mesmo carunço uh, no chão ou nas zonas, nota-se mesmo isso? Para quem tem ouvido um Tizi, como eu, eu consigo, consigo ouvê-los a também, comer. Eu também. Portanto, uh, já me aconteceu, eu tive uh, ainda há tempo fiz uma peça de, de, de madeira porque gosto de brincar um bocadinho na, na, na, a fazer peças de madeira que, para o meu gosto pessoal. Uh, e aquilo tinha sido um tronco que eu tinha salvo uh, do, da, da, da lareira. Uhum. Uh, enquanto eu estive a trabalhar com a, com a peça não vi caruncho nenhum, não vi buracos, não vi nada. Depois de ter a peça feita e já ter toda tratada, ter encerado, tinha ela ali mesmo ao lado da televisão onde eu tinha uh, posto a peça e comecei a ouvir o caruncho a trabalhar lá dentro. Portanto... Deve levar ao espurgo? Tive que levar ao espurgo, ela foi depurgada uh, uh, e resolveu o seu problema. Só que a Não questão... A é... processo que ilumina de uma única vez. Exatamente. Naquele maneira. caso, eu quis fazer exatamente isso. Foi uma... E o que se passa é que é uma regra que... que eu tentei ver que se... se conseguia passar por cima dela, mas é toda a madeira que esteja na palareira, lenha, tem, tem carunjo. Toda tem bicho. Pode ter bicho, sem exceção. algum cuidado, exato. Agora... Eu falei do caruns por uma razão uh, que tinha a ver basicamente com o seguinte. Uh, quando fazemos uma reparação e a viabilidade de uma reparação ou não, uh, muitas vezes há cadeiras que têm tanto caruns que a própria madeira uh, já Esforço. não sustenta o peso. Sim. Portanto, sim, sim. mesmo que nós eliminemos o bicho, já não vamos conseguir uh, ter segurança. Ou seja, uh, o bicho pode ser iluminado, mas a cadeira está toda minada, está cheia de túneis lá por dentro e aí vamos ter que substituir, por exemplo, se o Carlos agora estivesse aqui a limpar o verniz e começasse a reparar que afinal este verniz tinha sido dado, mas por cima de uma coisa que tinha caruncho e estava realmente já com muito pouca estabilidade, se calhar teríamos que substituir a, a, a perna, por exemplo, da cadeira ou fazer um entalhe ou fazer qualquer coisa, porque também se faz isso, não é, Carlos? Sim. Às vezes há, há peças que têm madeiras diferentes, dentro da própria, dentro da própria peça, isso já me aconteceu a mim, em casa, ter caruncho apenas numa das pernas de uma cadeira. Porquê? Porque essa cadeira, a dada altura, na história, partiu-se, fizeram uma nova perna e a perna é de uma madeira diferente. E as madeiras que às vezes são mais atacáveis por caruncho, então essa era mais nova, apanhou caruncho. E as outras antigas mantinham e outras boas. Não, e então repará-la não passava por repará-la. Passava por tirar através daquela, fazer uma perna igual, num torneiro, num, num, num, neste caso num marceneiro, e aí sim, colocar outra vez a nova perna. pronto, Eu penso que às vezes é esta análise que se tem que de fazer sempre. Este posto aqui não -se que é cada que caso é um carro, carro. Exatamente, exatamente. Achamos que se aplica a todos e na realidade não é assim. Pronto, uma das coisas que devemos sempre fazer, quando estamos a fazer estas colagens, é verificar que, que isto tudo entra antes de, de fazer a parte, as, as colagens, oh, okay, okay, e semi aqui, não é? Acho que já vamos para o colo e vamos fazer... Okay. Um, Se calhar, Carlos, se calhar mostrarmos um bocadinho, virá para cá, talvez. Está bem, vou já. Um bocadinho. É, que, é que a câmara está de lá, se calhar virá mesmo para vamos para ver o que eu faço isso. tombar assim um bocadinho, Miguel. mostrar também como é que ela ficou limpa, não é? Queres, eu diria que tombares um bocadinho, claro. Sim, se calhar era é importante mostrar para quem Ah, mas tens que mostrar, parece mesmo que faças isso assim. Maneira a percebermos o que estamos a fazer. Se calhar aí mais um paninho, Ahm... Carlos, queres encaspar deste lado, também ah, é necessário. Um ah, não aí, é. Mas ah um não. para começar a imersa para ser só, só deste lado, Chega. Okay. É necessário um pano, não. não? acho que sim ah? é, é, é necessário mais, não. Um não, não, um há mais algum pano, mais um pano. depois a gente, não, deste chega. Acho que este chega. A, OK. Agora vou começar a fazer esse. Tá. Fica aqui deste lado. O não vai ser não nunca encaixar. Ah, exato. Vou tentar agora vou encaixar. Sim, eu tenho... Tiras de um, um... maço. Tenho, tenho. Olha, aqui está a ir bem, com a cola... Ah, fez lubrificante. É? É. Seguras assim para ela não, para não fugir. Isto é a ajuda que o dito cliente pode fazer. <risos> Exatamente, <risos> ou, seja, ou seja, no, é no Repair Café a ideia é quem está a reparar ter sempre o apoio de quem traz a cadeira, okay. neste caso realmente seria é imprescindível. Uhum. Um, o Carlos conseguiria fazer isto sozinho, mas com a ajuda de quem vem, que que a pessoa está a aprender, vai para além de querer aprender, realmente repara-se muito mais para essa junto. Não é? uhum. Isto, o, o Repair Café passa um bocadinho àquela ideia do Bricológe, que é o Do It Yourself, uhum. a ideia do Repair Café é Do It Together. Portanto, mudamos um, um bocadinho esta interpretação e o conceito e é, uh, o conceito o é no de fazer junto. Sim, mas há, há uma troca de conhecimento, ou seja, passa-se de uns para os outros e, e, e é precisa é preciso haver esta interação. Muitas vezes, entre o cliente, nós não sabemos, às vezes, alguns pormenores. Neste é fácil de perceber, mas às vezes, por exemplo, num objeto elétrico, nós não sabemos o que é que aconteceu. É antes de uma pessoa que e um é. é uma pessoa que tem é que aprender como se faz uma reparação. Nem de... todos Há pessoas que aparecem pensam que, aquilo, que nós vamos reparar esses é. menos. Às vezes ligam-nos um e quando eu é, posso lá deixar o objeto, ficar. não, não pode deixar, vai ficar aqui connosco uh, e, e a ideia é realmente essa. Aceitado. Uh, uh, é, tá. Às vezes, há pessoas que nos falam ah, reparam tudo. Pessoas, não não ideia ideia de há pessoas que não têm Há pessoas que não têm ideia. Há pessoas não têm ideia. Embora nós expliquemos tudo na nossa página, uhum. às vezes a ideia não passa. As assim, claro. contam uma história, às vezes contam... Conta ah, para. Ah, olha, é repararam isto foi uns tipos simpaticíssimos, foi, foi grátis e não sei o que mais, foi fabuloso. Então aparece lá uma, é uma pessoa... Um café. É, é, e então nós... Não, espera, não é exatamente assim. <risos> vai ter que estar a ajudar. Claro. As pessoas ficam, apanhadas de surpresa, mas entram sempre no, no jogo, não é? Sim. Portanto, acaba por ser claro, sempre é, essa é a sentido, ideia. É, Depois é engraçado, porque às vezes... A, a, a, a, como estava a dizer, as reparações são mais do que uma reparação, por, por café por, por voluntário. E às vezes o, o, a pessoa que trouxe vai ter que ficar lá, vai ficando. imaginemos portanto, o Miguel chamou uma, uma, uma ah, coisa que seria uma reparação, uma uma de mais cortar. tempo. Acho, Neste caso, a pessoa, que chegava às três e lá às seis. Assim. Ficava lá a, a fazer a parte final, a lixar, a pôr o restaurador. Não é? O Carlos explicava, olha, nesta perna é assim que se faz. Não é? e, ah, oh Carlos, explica-te lá o que é que estás a fazer agora. Sim. Vais te cerrar, né? de criar aqui uma... Uma Uma tala, raiva... sim. Sim, uma é, é uma tala. É uma tala, não é? Como uma perna partida. Exatamente. Portanto, vou cortar aqui 4 bocados e depois vou utilizar grampos para ficar Ah tá cá, compartilhe isso. Explica-te, uhum. então vais aí cortar uma tala. Já que eu as outras. o cliente está outra vez. acaso não é o melhor. É melhor este. Espera <risos> aí, eu, eu abro outro. Desculpa lá. Isto tem é mais para trouxe, XZ. Um... Tem Tenho um X-Acto, tenho um x Miguel, Miguel, tenho um X-Acto. Okay. Ah, está aqui. Aqui é a fita cola. Isto está cá. Ah, okay. okay. okay. Este é mais rápido. Ok, portanto a, a ferramenta certa. Claro, aqui, estás aí muito perto de um... cuidado verdade é comum. não vamos ter um direto. Um direto. Ficaste sem um dedo? Não, não. O ideal será, seria, neste caso não estamos dizer, aqui, dizer, mas que seremos, que esta seríamos, segura, dizer, seria pormos aqui a madeira presa com 2 gramos. Posso a agarrar aqui também? Peraí, Rafael, respondes tá aqui uma, uma questão de quem está ah, a ver, do André Pinto, que pergunta também dá para colar madeira de castanho? De castanho? Sim. Sim, claro, madeira de castanho, sim. Madeira. As madeiras gordurosas são mais complicadas uh, de colar. Um, por exemplo, se for teca, uh, uh, é uma madeira que tem gordura. gordura, já é mais difícil de colar. Uh, mas a madeiras, é mais difícil, não é? Sim, porque quando tem gordura não, não é a própria. É uma, própria. É, é uma a própria, mas castanho é uma madeira normal, é uma madeira portuguesa, não, uhum. não tem problema nenhum. Não tem problema uh, de uh, de esta cola serve, serve tanto para, para castanho como para, para pinho, não tem nada de extraordinário. Um não um bocadinho, Desculpa, mas faz bastante grin, não não tem não tem Há aqui um bocadinho de força, de braços, ah, mas enfim, o objetivo mesmo é só não ter é estas pecinhas, não. é mesmo só criar estas pecinhas, estão a perceber? Se calhar mais Henrique de lado. Sim, se depois está é é para fixar. Estou aqui, as é. pistas. Acho estes? que é sempre interessante vocês mostrarem lateralmente para as câmaras apanharem. Portanto uhum. agora utiliza se os grampos para fazer a pressão. Eventualmente uns grampos maiores, se quiseres. Mas isto acho que precisa de um maiorzinho. Tens aqui maiores. Há é daqui vários tamanhos. Vamos com estas. Há é, mais dois. E depois também há, há daqueles de, de apertar, não é? Também podemos usar estes, que é para demonstrar do outro lado. Outro, outro tipo de grama. Ah, Olha, boa. Está como ficou bom. Aquela ali é que vai acima. Ela está um bocadinho torta, vê lá se é preciso indiretamente. Ah, esta, esta aqui vamos ter. Por, eventualmente podemos pôr um calço, não é? direito. Esta aqui temos aqui algum problema. Temos que pôr aí um calço. Queres um bocado de papel para fazer calço? Ah, para não, para sim, não estragar sim. a madeira. Sim, eventualmente. Não, eu estou a utilizar a madeira mesmo para não estragar a outra madeira. Se quiserem temos aqui. É, olha, mas, queres, mas, tens aqui mas, cartão, mas, para, para pode fazer bom, um calço. Mas, claro. E lá se tens não, interesse. Não, não, não é necessário? Mas, estava, mas, a mas, pergunta mas, porque, era sobre o castanho. Mas, em em, em, em aqui, princípio, aqui. não, não haverá problema nenhum. Sí? Yeah. A, a única coisa que temos de ter cuidado, realmente, é, é se as peças batem mesmo certinho. Ou seja, uhum. uh, quando elas partem, perfeita, muitas é? vezes elas ficam tortas, uh, uh, e às vezes é preciso pôr as fibras direitinhas para elas entrarem direitinho. Às vezes é quase impossível, então temos que retirar algumas, depois vamos, vamos preencher esses pequadinhos com cola. Mas o parte exterior convém sempre ser assim. Se não ficar, é como o Carlos estava a dizer, o Carlos estava a dizer que às vezes não é possível repararmos algo que ficou... Ficam assim pequenas falhas, não é? E aí vamos poder preencher isso com uma cera, com um restaurador, com uma massa de madeira, que vocês têm aqui também. Vamos ver depois se este vai ser preciso ou não. Como estamos em tempo tempo. Sim, temos aqui outra -se, se calhar aqui já não escorrega. É, Vai escorregar. Mas a mesma pessoa que me fez a, a, a pergunta há pouco, o André Pinto, diz-nos então demora um pouco mais para a cola secar. Uh, não, a cola demora o mesmo. A, a, a, a, se for outra o tempo madeira. De secagem é o mesmo. Então, o tempo secagem de secagem é igual. A a, pestana, a madeira... o, que, o que seca é a cola. Não, não... O que acontece é se tivermos uma madeira gordurosa, então, se calhar vamos ter que lixar. É. A nossa <risos> etiqueta. Exato. Portanto, dizes o tempo de secagem, então, é o mesmo? Não, o tempo de secagem da cola será mais ou menos o mesmo. É, obviamente, se for uma coisa que esteja no interior e uma madeira realmente for mais é, hermética, é, vai, obviamente, demorar mais a secar porque não vai é, passar através da própria madeira a, a secagem, não é? Portanto, vai ser só o mesmo pela, pela frincha, mas, no final, a, a cola vai, vai secar também. Eventualmente, isso pode acontecer, sim. Vão contando o que é que vocês estão a fazer. Carlos e Miguel, o que é que vocês vão fazer? Nós agora vamos, nós já, já mais ou menos estabilizamos a madeira, mas ela ainda falta ser apertada. porque ah, neste lado, sentido, não é? Sim. Portanto, vamos usar aqui uma, uma ferramenta, entre aspas, é uma que fita, é muito não é? Musico, Sim. Uh, eu, quando não tenho coisas destas, o que eu uso é mesmo aquelas fitas de amarrar em assim, cima do carro. Sim, as pronto. Fitas de que são estas que estão aqui, e um só faz um, um torniquete, portanto, obrigado. Basicamente, uh, amarra assim. Uh, vamos dizer que... E depois, usando uma ferramenta qualquer, seja não é? Vou descendo e ela vai... Ah, pode um... explicar, vou experimentar aqui com uma destas. Será que esta dá para dar a volta ou tem que ser uma coisa mais pequena? Não, tipicamente é uma coisa destas. Uhum. Assim. Ah, se calhar. Posso vou... explicar, vou... se... mostra lá. Uhum. Eu vou apertando. É? Talvez Miguel algarrando <risos> aí. desta forma é, exerce é... uma pressão, não é? É, faz-se a pressão e sim, depois vai ter que ser trancada. Sim, eu preciso ter, portanto, se eu não tivesse esta coisa aqui, ela saltava. Uhum. Portanto, Faz uma pressão. Se calhar aqui, se calhar tens de fazer com isto. E tinhas é que depois trancar, não é? Tens que pôr aí alguma é coisa para trancar. Sim. E, mas isto para trancar, basta empurrar-se para aqui e ela fica a fazer força aqui. Aqui até podem telar aqui para cima, não é? Ou escrever. É? Ou aí também dá, sim. Queres um martelo? Talvez batendo aí de lado. Para o martelo a passar. Não, não está bom. Queres? Ela pode saltar e alguém vai com ela na cara. Acho que, se calhar é melhor. Mesmo não, saltar. É sim, para cá. Para Exato, em termos de segurança é melhor. Portanto, numa situação sim. dessas, a partida era feita entre a pessoa que está a reparar e a pessoa que está a Sim, sim, o, sim, o sim, o objeto, sim, é? sim. Neste caso, o carro. Agora, se calhar, estão a assumir papéis diferentes, mas no, no fundo, a pessoa podia estar a jogar o torniquete e depois em medida de segurança, eu para, para ele não somente. saltar, uhum. o Miguel tem o papel do carro. Portanto, isto é uma coisa que se pode fazer em casa com isto, eventualmente também pode ser feito com uma, com uma corda resistente, sim, sim, sim, com um sim. cabo. Exatamente. Eventualmente, Outro se puderes dar aí um jeitinho de com alguma então coisa... Assim. Eu acho que vou querer pôr aqui também um bocadinho, porque ele aqui parece que precisa de mais um bocadinho. Fazer a pressão aqui, não é? Sim. Não queres o maço? E qual é que o é o maço? tempo necessário para, para o a pressão? O maço vai magoar. Vou, vou perguntar. Carlos, uhum. uhum. quanto tempo é que achas que vai, neste caso seria preciso para estar aí a fazer a pressão e isso tudo? Eu deixava às duas horas no mínimo. Uhum. Uhum. Uhum. Duas Porque, horas? Pois, sim. Sendo que esta cola diz que é, é rápida, mas. Uh, habitualmente duas horas no mínimo. Uhum. Ok. Rafael, só em termos conclusivos, para quem não esteve a assistir no início, não teve oportunidade de nos acompanhar no, no início do, do nosso Raper Café, uh, onde é que as pessoas uh, podem então consultar e descer-se ao Raper Café? O Facebook é a vossa principal okay, sim, a sim, ferramenta sim, de sim. comunicação, sim, não é? Sim, é, é, é basicamente e exclusivamente neste momento a nossa ferramenta de comunicação, porque há, há tantas pessoas a querer ir, Baixo do, já nem fazemos sim, muito mais ou, publicidade. Exatamente, de uma forma rápida, é, exatamente. É? o que nós queremos no fundo é passar a mensagem e que apareçam outros Repair Café, ou seja, o nosso objetivo neste momento não é o Repair Café de Lisboa uhum. crescer mais, eu acho que é temos a dimensão assim, podemos ter, ser mais, ter maior frequência, portanto com mais voluntários teríamos mais frequência, claro. é, ou mais, um, temos cerca de 40 e tal voluntários, mas eles nunca podem... 40 e tal voluntários. Sim, sim sim, sim. mas nunca estão ao mesmo tempo, portanto, às vezes o podem, outros não claro. podem, uh, mas pronto é aquele grupo que eu disse, cerca de 12 a 15 que produção, também é basicamente o, o que nós podemos fazer, não queremos muito melhor. Esse envolvido tem tá evoluído, não é? Tem evoluído, tem mais ou menos estabilizado agora. Um, agora nós queremos é realmente passar esta mensagem ao reperto Café Lisboa pode passar a ver o reperto Café Alfragido porque não não é pode passar o reperto Café Sintra claro. portanto isso seria para nós seria muito ideal. positivo então realmente há aparecer alguns não é portanto o que nós queremos é que e às vezes fazemos isso são ações em que alguns dos nossos voluntários vão em tal fazem uma sessão, nós pedimos sempre que nesse sítio haja também pessoas, duas ou três, que também possam estar connosco também a voluntariar-se e passamos a ideia, passamos mais ou menos um método que nós usamos, porque, isto acaba por ser também depois, ou, ou, uma forma este como é que seja. É é? Este caso é um. <risos> Isto nem é um mini Repair Café, isto é uma demonstração de como é que poderia ser um Repair Café. Porque realmente é um carinho café também. E tem direito a café. O Repair Café não tem só café, tem bolinhos... tem é Nós, por exemplo, temos uma mesinha cá um ou dois voluntários ou voluntários que vão estar a servir... o café é ser uma coisa descontraída. Descontraída e principalmente quem chega, às vezes está tudo ocupado e as pessoas ficam ali um bocadinho à espera, a conversar, pronto. Uh, vamos ver como é que esta situação evolui uh, para nós realmente começarmos outra vez a fazer sessões de pé-café. Okay. Então, Carlos, uh, temos aqui a cadeira a toar. O que é que. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é, daqui a duas horas, uh, retirar todos os grampos desse ciclo de condições. Um, e depois, nas zonas onde, onde falta madeira, onde faltava aquela tal madeira que nós tínhamos falado há bocado, uh, colocar uma, uma pasta. Passava, passava, como, é que, como é que o Miguel ia conseguir passar essa pasta? Era com... Sim, seria com, por exemplo, esta que está aqui, tem aqui as expressões todas, portanto eu é basicamente seguro o que está aqui, com uma espátula, coloca a, a, a pasta. A nas lacunas. Uh, eles também têm cá, que eu vi, cera com, com cor. Esta pasta que está aqui Esse. é uma cera. Exatamente, para uh, acertar a cor. Para acertar a cor, para colocar aqui em cima. Depois, uh, pensar um que de revival, de, restaurador. Uhum. No final passar por tudo e estar pronto a Sim, tá, tá e, em princípio fica feito. Em termos de segurança, se calhar temos de ter algum cuidado de tirar aqui os torniquetes para eles não saltarem também, não é? Sim, sim, é nada muito especial, mas é só tirar os torniquetes com calma e, um, e depois verificar é que em condições e que não precisa de ir a um mais graduado. Claro. Ok, obrigado então. Rafael, agradeço imenso a vossa presença aqui. Obrigado. Foi um prazer ter assistido ao Repair Café. A quem nos está a ver, continua a acompanhar-nos no Instagram e na nossa página do Facebook. Para quem não teve a oportunidade de ver os nossos vídeos ou quiser rever, pode fazê-lo através do nosso site www.roamerlam.pt Vamos continuar com mais surpresas. Muito obrigado por terem estado desse lado.